queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você hoje está no quadro Lições Bíblicas Estudaremos hoje a lição de número 6, que tem como tema A Bíblia como um guia para a vida O textual está no Salmo 119, versículo 105 e está escrito assim Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho Verdade prática, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica em classe está no livro dos Salmos, 119, versículos 97 a 105, ou versos, como você queira assim chamá-los. É uma leitura muito boa. Estamos diante de uma lição poderosa, de um trimestre sensacional. Comigo mais uma vez, professor Joás, estamos falando da supremacia das Escrituras. Já estudamos cinco lições, professor. Eu vou só dar uma recapitulada, a autoridade da Bíblia, que foi a lição 1. Um. A lição segunda, lição, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ler as Escrituras, e hoje nós vamos falar... A Bíblia como um guia para a vida Professor, muito bem-vindo, estamos diante de uma lição maravilhosa E nós vamos estudar mais essa lição e vamos acompanhar juntos aí e comentar juntos, né? Vamos lá Professor, alguma observação dessas últimas cinco lições que já estudamos? Você quer destacar algum ponto? Fique à vontade Para a gente até mesmo falar dessa... Por que, que a Bíblia é, a nossa, é o nosso guia? De regra, de fé e conduta, né? o tema da nossa lição um Guia para Toda a Vida. É porque a gente, a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? E qualquer pessoa que entende isso, né, sabe que Deus sendo é, infalível, né, o que Ele fala também é infalível. Né? Deus sendo é, um Deus que não comete erros, né, o que Ele fala também está livre de erros. Então a gente crê na infalibilidade, na inerrância das escrituras, né, porque a gente crê que ele inspirou, a palavra por palavra, os autores, mais ou menos uns 40, né, a escrever o texto que hoje nós temos em mão, com total confiabilidade de que são cópias fiéis aos autógrafos, né, aos manuscritos. Muito bom, professor, e essa lição nós temos alguns objetivos O primeiro deles é enfatizar que o crente deve alicerçar sua vida na Bíblia Eu sempre falo isso professor, eu particularmente gosto de ler as escrituras pela manhã A mente está bem fresquinha e eu estou tentando adotar um critério comigo Porque eu estou falando tentando que é muito difícil Por exemplo, a tendência nossa hoje com toda a tecnologia Eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim é a gente acordar pela manhã, logo já pegar o telefone, atualizar as notícias Quando nós deveríamos primeiro pegar a palavra de Deus e ler A mente ainda está fresca, não recebeu nenhuma, nenhuma, nenhuma notícia ruim, nenhum nada bombástico Então nós estamos com a mente aí depois de uma noite de descanso Então estou tentando fazer isso, a Bíblia, assim, ter a notícia de primeira mão da palavra de Deus E ainda dois, ainda dois objetivos, ainda esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Elementos que nós adquirimos através da palavra de Deus. Sim. É, ela, ela, tem, é, ela tem a prática que se nós é, obedecermos, seguirmos, né, nós seremos plenamente felizes. Né? Então a, a Bíblia ela é nosso guia e é um guia infalível, né, como a gente tem ressaltado aí e assim obedecer a bíblia é obedecer a palavra de deus é a chave né é, se é um guia né, é alguém que tem uma informação melhor do que as informações que eu tenho é alguém que tem um conhecimento maior do que o conhecimento que eu tenho o guia é uma figura assim né e chamar as escrituras de guia né, é um, é uma analogia bastante interessante né então, é, quem quiser chegar né, no destino é, proposto pelo guia, deve obedecer o guia. Né? Então, a gente, a obediência é a palavra-chave aí. Muito bom. E saber que quando a gente está numa trilha ou qualquer coisa assim, quem gosta muito de ir a Ouro Preto ou enfrentar algumas aventuras aí, quando tem um guia, podemos confiar que o guia sabe direitinho é. o caminho, né? Como nós estamos falando da palavra de Deus, dispensa comentar, dispensa qualquer especulação sobre isso, né? É, um bom guia sabe dos percalços do caminho, então ele se antecipa, né? E ele dá a solução antes, né? Então é, é, nós cremos que a Bíblia é esse bom guia, né? que nos conduz ao caminho proposto, né? que é... É, as mansões celestiais. Né? Quem quiser chegar lá precisa acompanhar o guia. Muito bom. E o livro dos Salmos, professor, a gente sempre fala nisso. Eu sei que você gosta muito do livro dos Salmos também. Eu amo o livro dos Salmos, é um livro poético e profético ao mesmo tempo. É a palavra de Deus. E esse texto da nossa leitura bíblica em classe, Salmo 119, bom se todos pudessem ler os 176 versículos desse salmo. E bom, como disse um, um teólogo, bem da nossa... no um, tempos não tão distantes, ele falou que lamentava muito de não citar todo o livro de Salmo, de não saber todo o Salmo de cor. Eu achei muito importante quando eu li isso num livro recente agora. Bom, professor, nós vamos lá na nossa introdução e comentário aí da lição. Introdução, a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das escrituras, porque nelas são reveladas as palavras de vida eterna. Esse texto está é em João 5,39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Tiago 1,21. Nessa lição, veremos que a escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Que introdução maravilhosa. Nós vemos aí um... Vamos falar assim, o que será a nossa lição, estudo da lição, professor. E a, e a Bíblia é tudo isso e muito mais, né? A introdução já trouxe é, a importância né, do exame cuidadoso das Escrituras, já trouxe é, o poder transformador que ela tem, a sua natureza é, divina né, para transformação, para a cura, para salvação, para redenção. Então a introdução já disse bastante coisa do que a gente vai ver. Muito bom, muito bom. Vamos lá, capítulo 1, professor, nós vamos falar em três subtópicos. Capítulo 1, a Bíblia, a Bíblia é um alicerce para a vida, e nós temos aí três subtópicos. Primeiro, a Palavra de Deus é alicerce, segundo, a Palavra de Deus é luz, e terceiro, a Palavra de Deus é imutável. Depois, no capítulo 2, a Bíblia nos torna pessoas sábias. E ainda o terceiro e último o tópico, o capítulo, a Bíblia e a prudência para a vida. Ponto 1, um, a palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja, é, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de declarar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. A síntese dessa, desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo na sua palavra. Muito bom, né? É, Jesus lá no finalzinho, já próximo de, de, de fechar o Sermão do Monte, né, como a gente conhece, é, depois que Agostinho chamou assim, ninguém quis chamar de outro nome, então é o Sermão do Monte. Né? É, certo, é que ele ensinou lições grandiosas ali naquela, naquele sermão, é né, um, um ensino muito rico e ele prestes a terminar esse ensino, ele começa a fazer algumas, algumas comparações, né? todas com bastante assim, dualidade. Né? Uhum. É, e aqui ele fala de duas casas, né? dois construtores. É, um construiu na areia, né? uma base né? que não é muito sólida, e o outro construiu na rocha. Né? E a analogia, né? como é, Deus, ele... ele manda chuvas sobre os justos, né, e sobre os ímpios. Deus, é, o sol está brilhando aí para justos e ímpios, né? Deus ele tem a graça comum que é liberada a todos, né? Então há momentos é, que tribulações vêm, tempestades vêm, né? O vento sopra forte, né? Você vê que nessa ilustração de Jesus, nessa comparação aí, a parábola ele ele mostra que as forças que vieram sobre as casas são as mesmas, né? Sobre as duas casas, uma não resistiu por causa da base, né? E a palavra de Deus é que nos dá esse alicerce firme que é a, a construção sobre a rocha. Qualquer homem que constrói a sua vida num alicerce desse, né? A Escritura, ele ele vai ter sucesso, né? ele vai se firmar, né? vai ter uma vida é, de solidez constante, né? não vai ter, é, a vida de todos tem seus altos e baixos, mas esse camarada aqui vai ser constante, porque ele está ali cerçado na, numa rocha firme, né? e Jesus é, se colocou como essa rocha em muitas situações. Né? Ele é a nossa rocha, né? e ele, a nossa rocha não é como a rocha deles, né, dos pagãos, né, a nossa rocha é, é firme é, é inabalável, indestrutível Eu gosto dessas parábolas professor, Jesus fala aqui é, nesse texto de Mateus aqui que a gente citou aqui, que você também citou é exatamente essas parábolas de Jesus está em Mateus 7, né? ainda no sermão do monte, esse compêndio compende Mateus 5, 6 e 7 e todo todos esses três capítulos eu acho muito interessante essa como que Jesus trazia a multidão para perto, os discípulos e dava ensinamento com coisas simples, com coisas do dia a dia. E Jesus extraía cada lição e até hoje a palavra de Deus é viva. Mas como que ele ele conseguia falar numa linguagem tão simples e claro ao mesmo tempo, em alguns pontos complexos, mas não não de não fica sem interpretação, né? A gente sabe disso. Mas como que a Bíblia é viva, né? Duas vidas, uma alicerce, Estou é. falando alicerce um verdadeiro E você já falou da graça comum Que tempestade chuva vem para todo mundo Mas o diferencial é onde construímos a nossa casa é. a, Aquele que está Aquele que, que Leva a sua vida né Alicerçando sua vida Em bases é, Não muito confiáveis né é, Filosofias humanas né, Sabedoria humana é, ideologias humanas qualquer ideologia tem poder alienante muito grande né? então é, não são bases confiáveis né? e esse sujeito quando vier as, as provações não vai resistir uhum. né? quando, quando olhar para sua vida vai estar tá tudo despedaçado né? pelo chão é, então é uma é uma, uma parábola sobre a vida humana né Jesus está contando é, a diferença está, né, ao lidar com as situações que vêm, se manter firme, né, a diferença está no alicerce. Né, e quem alicerça a sua vida na Escritura né, tem, tem é, de Jesus a garantia dessa firmeza. Né, Muito bom. Não vai cair por qualquer vento que vier. E quando a gente fala de uma construção, professor, fechando esse capítulo primeiro aqui, esse ponto 1 um aqui, é que toda construção ela tem uma base. Além de ser onde está construindo, tem que ter uma base. E o que Eu nós vamos construir. É? E quando a gente vai construir, por exemplo, você vai construir um prédio, você quer construir um prédio de 10 andares, você tem que criar uma base muito sólida, né? a profundidade assim deve ser a nossa vida na Palavra de Deus. Quanto mais nós nos emergimos na Bíblia, e a Bíblia entra em nós, e a Bíblia tem esse poder de limpeza, de alicerçar a nossa fé, mais próximo de Deus nós vamos ficar. É, recentemente, muito bom. um, um pastor, pastor, Paulo Correia, pregou sobre essa Sim, base, muito bom. <risos> aqui no Templo Central, né, no domingo, ele falou, da, é, Lucas narrando lá em Atos, né, ele fala das quatro... Bases né, da fundação da igreja, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, né, a oração e o partir do pão. Muito bom. Né? Então são bases sólidas, porque essas bases estão em Cristo. Muito bom. E quando a gente fala dessa doutrina dos apóstolos, nós estamos falando da Didaquê, né? Já falamos é, isso aqui muitas é vezes. Doutrina, muito né? bom é. Muito bom. Bom, já que nós estamos falando da Didaquê, nós vamos falar aí da, do ponto 2, a palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Significa que a Bíblia possui orientação para cada passo de nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Segundo Pedro 1,19. Quer, que quer dizer que a luz das escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse... Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastados da prática do pecado. Eu vou replicar aqui uma palavra do, que eu ouvi do pastor José D. esses dias agora, eu achei muito bom, ele estava usando esse Salmo 119, 105, e ele falou que esse texto, Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele fez essa analogia do farol alto e baixo. Lâmpada para os meus pés, farol baixo luz para o meu caminho, farol alto. Então a Bíblia ela tem essa função de clarear tudo que está à nossa volta e clarear as pessoas que estão à nossa volta também. É, Isso é muito diz, bom. Ela diz a curto prazo o que que eu devo fazer, né? E ela lança luz mais adiante, né, a longo prazo, né, o que me espera. Uhum. Então é quem quem quem é um voraz leitor das escrituras não é pego de surpresa, assim, muito facilmente. Verdade, verdade. É. E hoje, um mundo cheio de heresia, nada melhor que a palavra de Deus, professor. É. É, Jesus disse lá em Mateus 22, né, para para aqueles religiosos hipócritas da época dele, né? eles estavam, eles estão em todas as épocas, mas na época de Jesus também tinha, né? e ele disse que eles erravam por não compreender, né? não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Né? Ele estava falando para a gente que era capaz de citar o Berechite de cor, né? de cor. Né? E, mas ele falou: vocês, vocês erram não conhecendo, no sentido de compreender. Vocês são capazes de, de citar, são capazes de até dar aula sobre isso, até de ensinar a outros mas vocês mesmos não compreendem, né? Uhum. É, isso foi uma crítica de Jesus bem pesada, né? E ele ainda falou que além disso ainda não conhece o poder de Deus. É, então é bem mais além, né? e isso dá uma dica para nós, né? Nós precisamos dessas duas coisas, né? Escritura e poder de Deus. Né? Uhum. Sem o poder de Deus a gente não compreende a Escritura e sem a Escritura a gente não compreende, não alcança o poder de Deus. Então as duas coisas estão juntas, né? É, são coisas que estão ali lado a lado. E para a gente fechar aqui, professor, nós tempo tá quase fechando aqui nesse primeiro bloco. A palavra de Deus é imutável, isso é uma coisa também que dispensa qualquer comentário contrário. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram nem falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões de ética, da moral, cristã, não, sof não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes. A gente sempre ouve, professor, a gente está sempre aí dando aulas no nosso curso teologia, está sempre ministrando, está sempre falando, e de vez em quando alguém pergunta, ah, mas a Bíblia foi escrita nesse aspecto aqui, lá para um povo do passado, isso agora é diferente. A gente entende muito hum. bem que a Bíblia foi escrita para um povo específico, né? Estou dizendo assim, quando foi escrito, para quem foi escrito, objetivo. Mas a gente pode fazer a aplicação da Bíblia de exemplos, de praticidade. A Bíblia, a palavra de Deus é imutável, não muda. Ela não sofreu nenhuma variação desde quando foi escrita até hoje. É, a gente em todas as lições a gente vem citando uma passagem de, de que uma fala de Jesus com muita constância. Né? Ele diz que pode passar os céus e a terra, mas nem um pequeno sinal do texto vai cair. Uhum. Né? Ele está falando da, da Bíblia toda que ele tinha na época. Uhum. Né? É, o Antigo Testamento, como a gente conhece hoje. Uhum. Então, é, num, os céus não passaram ainda, né? nem a terra. Então, é, é, não tem nada ali que não, não sirva de padrão para nós. Não tem nada ali que não, não, não seja é, aplicável aos nossos dias, à nossa vida. Né? É, então, é, por isso é, é importante a gente ver, a gente vive um momento de muita pregação, né? é, mas pouca aplicação. A gente tem muitos pregadores né, que pregam, pregam, pregam, pregam, mas é difícil aplicar o que está sendo pregado às nossas vidas mesmo, né? à vida comum, cotidiana. É, antigamente isso era um pouco diferente. Né? Mas antigamente também né, se falava de tantas coisas e, e não se falava de doutrina, por exemplo. Né? Se falava tanto de costume e não se falava nada de, de doutrina. Né? E hoje não se fala nem de uma coisa nem de outra. <risos> né? é, então a gente, tem, a gente sofre hoje essa defasagem. Né? Mas não tem nada na Escritura que a gente não possa extrair dali né, um... um um padrão de conduta, né? algo para aplicar no momento que eu estou vivendo. Né? A escritura tem isso, né? tem essa característica. E nós podemos até falar isso, sem sombra de dúvida, que a palavra de Deus continua sendo a mesma palavra de Deus. Pois é. Hebreus 13, 8, Jesus falou isso, Jesus não. O escritor, os Hebreus, citou, de Jesus, Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele é imutável, a palavra é imutável, Deus é imutável, e não tem como. Isso é sem sombra de dúvida sobre isso aí. Não é? Você já percebeu que a nossa lição está maravilhosa Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já Com o segundo bloco do comentário dessa lição Voltamos já já Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto Tudo sobre nossa igreja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 Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 6, professor Joás, a Bíblia como um guia para a nossa vida. E a gente sempre falava isso que a Bíblia, sempre citamos isso na Escola Dominical, que a Bíblia é a nossa bússola, ela vai guiar o nosso passo, vai nos dar um norte e vai guiar o nosso caminho. E é impressionante como a Bíblia tem esse efeito na nossa vida quando ela é observada, quando ela é aplicada. Eu gostei muito de uma palavra que você falou no, no bloco anterior, dessa aplicabilidade da palavra de Deus, que nós precisamos aplicá-la. Mas eu vou pegar a Bíblia, a Bíblia e aplicar na vida do professor Joás? Não. Eu preciso aplicar na minha vida. Claro. Eu preciso fazer essa autoanálise, essa auto essa autocorreção na minha vida e chamar responsabilidade para mim. Eu preciso ler e entender através do poder de Deus e aplicar isso na minha vida, senão não faz sentido, eu vou ficar só na falácia se eu não fizer isso. É. E, e é Deus que dá sabedoria, dá entendimento para a gente aplicar o texto. Né? É, e ele pode usar pessoas para fazer isso, né? os pregadores estão aí, né? mas é, qualquer pessoa com o texto aberto é capaz de compreender o texto quando é, pede a ajuda do autor para fazer isso. Né? O autor ele está disposto a, a iluminar o texto, a dar a compreensão que é necessária. Né? Eu fico muito indignado quando a gente vê hoje, professor, são falácias a respeito da Bíblia e uma vida vazia querendo falar de um Deus tão poderoso. E quando eu estou falando de vida vazia, eu não estou falando de, exatamente de pessoas, mas eu falo de movimentos que estão minando a fé de muitas pessoas em relação ao Evangelho. É, hoje, quando a gente fala, por exemplo, de uma campanha, as igrejas estão cheias. Mas quando eu falo de um culto de ensinamento, um culto da palavra, uma semana da palavra, tem muita gente que nem passa perto, Sim. ou simplesmente ignora, despreza a palavra de Deus. Então, a Bíblia ela tem esse poder de transformar. E é o que nós vamos falar agora, que a Bíblia torna as pessoas sábias, ou a Bíblia nos torna pessoas sábias. O conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é rocamã, ou rocamar. E seu correspondente em grego é sofia. Interessante isso aqui. Ambas as palavras têm um sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Provérbios tem uma citação boa aí. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Bom, Salomão falou isso muitas vezes em Provérbios. Eu estou aqui com aquele texto de Provérbios 8 na cabeça, que desde quando eu comecei a estudar essa lição, e agora então eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontram. Tem muita gente que confunde esse texto. E claro que nós estamos falando, o texto aí, Salomão, está aplicando isso aí à própria sabedoria. Né? É, essa relação né, entre conhecimento, a prática e a sabedoria né, é uma relação muito assim. É muito bacana, né? e, e às vezes nos escapa né? essa relação. Né? É, o, o que é a sabedoria? A sabedoria, o, o termo em Hormá, né? é, na cultura judaica, tem outros termos antes desse. Né? Você tem o Daat, que é o conhecimento. O que é o conhecimento? Eu abro o texto né? e leio. Eu tomei conhecimento do que foi escrito. Né? Esse é o primeiro estágio. Assim que eu tomei conhecimento e, e eu fui capaz de aplicar esse conhecimento à minha vida, né? aí eu vou para a prática. Aí a prática já é o biná, né? conhecimento. Né? A prática do conhecimento. Você teve o conhecimento, agora você tem o entendimento, né? biná, aí você está prestes a alcançar o outro nível, que é o horma. Né, a sabedoria. A sabedoria é saber agir e saber reagir né, de forma correta, correta. Você está diante da situação, você precisa agir depressa. Né, você sabe o que fazer porque você já teve a instrução, você já tem o conhecimento, você já teve a prática em outros momentos. Né. Aí você age de forma sábia. É, e e que... é o Espírito que produz isso É o mesmo Deus que inspirou a Escritura Que produz isso tudo, né? só para lembrar Você está falando, eu estou pensando aqui Um monte de coisa, é, a mente da gente é fantástica a gente vai, E como que a Palavra de Deus Vai fazer isso com a gente Você está falando, eu estou lembrando de uma coisa que vem lá da faculdade né? Você tem o conhecimento teórico A prática e a execução Vou dar um exemplo claro disso aqui Que vai, vai juntar com o que você falou E agora só para quem tem em casa entender isso melhor Você quer tirar uma carteira Primeiro você vai para a autoescola e tem aula teórica você vai para a rua, você tem uma prática. Tirou a carteira, você vai dirigir o dia a dia, você tem a execução. Com a palavra de Deus é da mesma forma. A partir do momento que eu abro e leio, eu tenho conhecimento. Até então eu tinha uma informação que é a palavra de Deus. Agora eu tenho conhecimento. Quando eu começo a praticar... Você entender esse conhecimento. Ó, que aí, legal. Para praticar nosso né? Pronto. Aí você vai chegar ao nível de uma pessoa sábia. O Espírito Santo, a própria palavra vai trabalhando em nós. Por aí, né? É isso aí. Muito legal. É. E nos tempos que a gente vive, né? De tanta informação, né? é, conhecimento tem bastante, né? falta mais entendimento né? para praticar esse conhecimento. Na verdade, é. nós estamos vomitando informação, professor, hoje qualquer um quiser dar um Google. Dá um Google, tem tudo na hora. Tem tudo, mas será que aquela informação que está ali é, é precisa? É de fonte confiável? É? Agora, nós não temos dúvida em responder essa mesma pergunta em relação à Bíblia. É. A gente, eu, eu, isso vai denunciar a idade, mas é, eu acho que o senhor também, a gente dá aula de EBD né, pré-internet. Né? A gente dá aula de EBD na época que, quando o aluno tinha uma dúvida que a gente não, não era capaz de sanar na hora, a gente trazia a resposta, a gente ficava a semana inteira pesquisando, mastigando aquilo para trazer a resposta na outra, no outro domingo. Uhum. né? Agora o professor tem o Google. Na hora, né? né? Dá Epa, um Google legal. na hora e já, já joga para a classe. Né? Então, é, as coisas... Em questão de informação, as coisas correram muito depressa. Né? Mas acontece que isso tem os prós e os contras. né? É, os contras, o primeiro deles é esse aí, tem informação demais. Né? Para filtrar a informação boa, não é tão simples é preciso entendimento é preciso sabedoria ponto 2 Deus é a fonte da sabedoria a sabedoria é um dos atributos divinos e a gente vê isso em Daniel 2 20 Romanos 16 27 provérbios 26 Efésios 1 16 17 Romanos 11 33 18 9 um monte de citação portanto Deus é a sua fonte a sabedoria divina é inescrutável toda a sabedoria dos Santos provém da parte de Deus em resumo a Visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e os seus atos estão, são igualmente sábios. Você dispensa comentar, professor. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra são considerados pessoas sábias. Então a palavra de Deus é um nosso manual de regra, fé e conduta. E a palavra nos instrui. Paulo já falava de Sérgio né? que a palavra é ato para redarguir, ensinar, corrigir, exortar, mais uma série de coisas. É, a palavra ela tem ela tem essa característica que é tão bacana que quando Paulo dá esses conselhos ao jovem obreiro né a Timóteo seu obreiro ele está formando um obreiro muito jovem né e os dos muitos conselhos que ele dá né um é esse né você permaneça naquilo que você aprendeu eu sei que desde muito pequeno você aprendeu as Sagradas Letras então olha só ele Antes de ser cristão, ele já conhecia as, as escrituras. Né? E Paulo está dizendo, agora você anda com Cristo, agora você tem a revelação maior. Mas aquilo que você aprendeu não precisa jogar fora não, porque você aprendeu da fonte correta. Uhum. Né? Olha como que é impressionante né, o poder da escritura. Né? Permanece naquilo que você aprendeu, porque você aprendeu foi Bíblia, né? escritura. Então fica aí mesmo, tá? Está certinho, está tranquilo. <risos> né? E é muito engraçado. É muito assim, é, é, pensar nessa, nessa, nessa relação né? é, de alguém, às vezes não cristão, com a escritura. Muita gente que a gente ouve falar que se converte, que passa a caminhar com Cristo, né? depois de um contato com as escrituras. Né? Porque é, ele mesmo disse, né? vocês, vocês conhecem isso aí, examinam isso aí, porque vocês pensam que a vida eterna está aí, mas a vida eterna está aí, não na superfície. Né? Essa, essa mesma escritura testifica de mim e vocês não me reconhecem. Né? Então, olha como é que precisa ter uma, uma atuação do Espírito Santo para revelar. Né? É, mas é um poder incrível o poder das escrituras. Né? Esse poder de transformação, esse poder de tornar alguém sábio, né? aconteceu com Timóteo né, e tem acontecido com tantos outros no decorrer da história. Verdade, centenas de milhares de pessoas né, se tornam sábias pelas Escrituras e a palavra transforma, professor. É, nós vamos falar dos do, dois próximos tópicos aqui, eu já vou falar os dois uma vez e aí a gente encerra a nossa lição aí no, próximo, no próximo capítulo. Mas o terceiro e quarto tópico fala o seguinte, o temor é o princípio da sabedoria e os benefícios da sabedoria. O primeiro é que o temor. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Eu gostei muito disso aqui. Essa atitude é o preceito pelo qual, pelo qual se inicia a sabedoria. O temor de Deus produz entendimento e por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Olha, temor, professor. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Olha o Salmo 119 de novo, versículos 98 a 100. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios, dentre eles... Acumula conhecimento, provérbios 10, 14. Ganha almas, provérbios 11, 30. Torna-se próspero, provérbios 19,8, Exerce o domínio próprio, provérbios 29, 11. E, acima de tudo isso aí, é, nós devemos empregar todo o esforço na busca por essa sabedoria. Vende tudo que tem e adquire a sabedoria. O, o, o Salmo 119 é um, um, um poema né, um, sobre bibliologia. Né? É um poema sobre o poder das escrituras e o efeito das escrituras. E o salmista, ele fala, nesses versos aí citados, ele fala que é mais sábio do que os seus inimigos. Isso é uma vantagem tanto. A sabedoria tem suas vantagens. Né? Quais os benefícios da sabedoria? O sujeito mais sábio que seus inimigos, ele ganha muito com isso. É, ele diz que ele é mais sábio do que os seus mestres, seus professores. Né? Tem gente ensinando esse cara e esse cara sabe mais, tem mais sabedoria do que essa gente. Né? É, tem um doutor falando com alguém que nem é graduando ainda, né? mas esse, esse é mais sábio do que aquele. É, então isso é, é impressionante, né? há o poder das, das escrituras, de tornar sábio. E ele diz que é mais sábio do que os anciãos. Né? Alguém de 60, 80 anos, quanta, quanto conhecimento da vida, né? conhecimento prático. Né? É, tem muita coisa para ensinar, mas esse camarada tem mais sabedoria do que eles, é mais entendido do que eles, porque tem amor pela palavra, né? tem amor pela escritura. Então é, os benefícios são muitos, e esses benefícios só vêm através dessa chave, né, que é o temor. Né? O temor é a obediência à voz de Deus. Né? O temor de Deus é, é... o medo está na raiz da palavra, né? não dá para dizer que não é medo. Mas é, é mais uma reverência do que o um medo. Né? É mais olhar para alguém com um respeito muito grande. Né, que chega a parecer um medo da pessoa. Né? Então é esse tipo de reverência. E Salomão, né, o, o pregador, disse o que, que é. Ele disse várias vezes o que, que é. Né? Provérbios 16, ele disse que é afastar-se do mal. O que, que é o temor do Senhor? Afastar-se do mal. No verso 6, do Provérbios 16. Provérbios 8, 13, ele diz que é odiar o mal. Se alguém teme ao Senhor, odeia a maldade. Não né? Então é o temor do Senhor que vai nos levar à compreensão né, do que o texto bíblico está dizendo, né, e vai nos trazer sabedoria, que vai nos trazer todas essas vantagens. Né, é, e bacana. o escritor já disse isso, que é o princípio, o princípio da sabedoria. Nós já falamos o que é a sabedoria agora há pouco, né? É. que é a prática. Então a partir do momento que eu obedeço, eu pratico o que eu tô lendo, o que eu tô aprendendo. Isso é muito importante para nossa vida, professor. Se você teme ao Senhor, né? se você teme se afasta do mal a ponto de odiá-lo, né? você está começando um caminho de sabedoria. Muito é. bom. Já é o princípio, né? É o princípio. Muito bom. Isso é esplêndido. Professor, nosso tempo está acabando aqui. Eu vou dar uma corrida aqui. É, capítulo 3 a Bíblia e a Prudência para a Vida. Ainda tem três subtópicos. Não vai dar tempo da gente ler tudo, mas eu quero dar uma pincelada aqui para a gente fechar a lição. O conceito de prudência. O dicionário Weickf eh, esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata e que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego proneses e sua, suas declinações denotam sabedoria prática e que sineses sugere a avaliação que precede a ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita as ações temerárias. Amei isso aqui. A prudência do justo, que é o ponto 2, e os benefícios da prudência. Bom, então já falamos o que é a prudência e a prudência do justo. Então a pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência do justo, Lucas 1,17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Olha que caminho gostoso. E os benefícios disso aí? De novo, falamos no livro de provérbios, né? descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir o conhecimento, a correta tomada de decisão, o pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção, o desviaço do perigo por meio de soluções antecipadas. Olha que tanto de benefício, professor. É. O mesmo Provérbio 16, ele diz no verso 6 que o temor do Senhor é se afastar do mal, e no verso 21 ele diz que o sábio de coração é chamado prudente. Olha que legal. Você se afasta do mal, você começa um caminho de sabedoria. E ele vai discorrendo sobre essa sabedoria. E chega a esse ponto onde ele diz que o sábio, quem tem essa sabedoria, age com prudência. O que é agir com prudência? é um, um, um equilíbrio nas atitudes e nas palavras, né, que é próprio do sábio é, é, e é um equilíbrio assim tanto para reagir quanto para agir, né, para tomar decisões, né, é, avaliar as, as opções aí que estão né, diante de si e com sabedoria, né, escolher o caminho do equilíbrio, né, é, pesando as coisas com essa medida de sabedoria. Né? Então, é, o prudente é uma pessoa equilibrada, é né? uma pessoa que toma decisões acertadas, decisões sábias, porque ele segue o caminho da Escritura. ele As Escrituras são é, essa que lançam luz sobre o caminho dele, tanto o caminho de agora quanto o que está mais à frente. Né? Então, ele vai sempre agir com prudência, falar com prudência. Né, e reagir também Jesus falou que nós devemos ser simples como a pomba E prudentes como a serpente prudência, né? é. Essa prudência aí não tem nada a ver com sagacidade Pelo contrário, é uma vigilância extraordinária Analisar os fatos E só a palavra de Deus nos dá essa condição, professor Sim é, quem, quem, quem ama as escrituras tem, tem isso naturalmente Né? age com prudência e não se dá conta nem de que está fazendo isso, mas, mas faz, porque as escrituras estão lá. Né? Muito bom. Eu estou lendo, eu, eu li um livro, estou lendo, eu já li esse livro recente agora, eu ganhei esse livro e ficou dois anos na minha estante, e um belo dia eu estava lendo o um livro de provérbios, eu falei assim, gente, livro de provérbios, Salomão, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Eu tive um preconceito desse livro, porque ele vem com três ovinhos de ouro na capa dele, isso, né? e eu deixei esse livro, ah, no dia que eu tiver um tempo eu leio. Só, professor, que eu arrependi de não ter lido esse livro há mais tempo, porque esse livro vem falando os 31 conselhos de Salomão em provérbios. Por coincidência, um para cada dia, né? Eu fiz questão de ler esse livro muito detalhado durante um mês, estudando com provérbios, e eu descobri tanta coisa interessante que a palavra de Deus em provérbios... Aqui, é sensacional. Vai uma dica aí para quem está em casa, né? Provérbios é sensacional, né? Tem conselhos ali para... Tudo que você imagina. Tudo, tudo, é. tudo, tudo. Professor, bom, nós chegamos ao final da nossa lição. Te agradecer, professor, mais uma vez. E nós falamos hoje da Bíblia como um guia para a vida. Essa aula também você pode assistir de forma presencial em um de nossos tempos aos domingos pelas manhãs de 8 às 10. E você é o nosso convidado especial. Deus te abençoe pela companhia. Voltamos na próxima semana, se Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço.